Argentina é campeão da finalíssima no torneio em Embley na Inglaterra. Vamos falando também sobre o Neymar que se lesionou hoje lá na Ásia. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, sobre a situação do Neymar, né? Que se lesionou, né? É, já tinha se lesionado né? no passado no jogo contra o Atlético e agora ele se lesiona, né? Que coisa, hein? Que, que que falta, né? Ele que, né? É, ele que se lesionou né? Chega ficou uma boa luna né? O PT ficou feio né? Situação horrível E aí não vai ter o Neymar né? Amanhã o Neymar não vai jogar amanhã Mas aí o Tige tem duas opções Para o jogo de amanhã Vinícius Júnior e Felipe Coutinho Só que aí O Vinícius Júnior depois de ser campeão da Champions League Depois de jogar a final Da competição europeia não se sabe se ele vai ter condição física para jogar contra a Coreia do Norte. Ou mesmo se usar o Felipe Coutinho para o jogo. Se usar o Felipe Coutinho, se o Vinícius não jogar, eu que botar o Felipe Coutinho, né? Que também é um jogador que joga ali pelo, pela ponta esquerda, né? Então é isso. Agora, faz muita falta, né? É um jogador habilidoso, é um jogador que joga muita bola, mas também, é ele também ele faz muita falta nas partidas, né? Mas também é um jogador que é muito importante para a seleção brasileira, né? Mas vamos ver, né? Neymar pode ter condição para o jogo contra a Japão no dia 6, na segunda-feira, Caiu na segunda-feira o jogo, né? Então vamos ver o que pode acontecer. Vamos falar também da Itália, que perdeu para a Argentina por 3 a 0, a Argentina que foi campeão da finalíssima entre o campeão da Eurocopa que foi a Itália e o campeão da Copa América que foi a Argentina. Só que aí deu então, a Argentina, né? O jogo foi foi aconteceu na tarde desta quarta-feira, né? Depois que a Argentina fez né o seu o seu papel, os gols foram marcados por Lautaro Martinez, Di Maria e Di Bala. Foram os jogadores que marcaram o gol, né, para fechar o caixão, e o Argentina foi campeão, e quem levantou a taça foi ele mesmo, Messi, o gênio, ele mesmo, ele é o capitão, ele é o jogador que faz os, as suas artes no futebol, né, não só na Argentina, mas também faz também no PSG, no Barcelona, que já fez artes em Barcelona também, né, é um jogador muito habilidoso, hein? Mas mereceu também o título da Argentina, né? A Argentina que bateu o recorde, né? Depois de ganhar a Copa América. E também agora. Agora é depender da Copa do Mundo, né? Para você ver aí que a Copa do Mundo vai ser fácil não para a Argentina. Tem mais uma temporada aí que é a Copa do Mundo 2022, né? Então vamos ver quais os próximos caminhos da Argentina, né? Que conquistou hoje o título importante, que é o torneio finalíssimo que aconteceu mesmo. E é isso. Para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para você perder nada, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Fui!